Three. Mm -hmm. Gabriel Jordan, do e no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar pra vocês um tutorial de maquiagem e também um tutorial de unhas, tudo no mesmo vídeo combinado. Eu nunca tinha feito isso aqui antes no canal, né, gente? Milagres de Natal acontecendo por aqui. <risos> Mas, assim como eu acabei de falar, né, hoje eu vou ensinar maquiagem e unhas pra você usar no Natal. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem super colorida. Eu tô querendo fazer uma maquiagem mais vermelha, mais verde, né? Já trouxe uma sugestão de make totalmente neutra aqui pro canal, então tô trazendo essa sugestão colorida agora, né, pra vocês. e também eu também uma unha super fácil Hoje eu vou tentar manter tudo mais fácil pra vocês, tá? Esse vídeo vai ser publicado bem pertinho do Natal Então se você tava meio sem ideia, não sabia que make quais unhas usar no Natal Cata essa sugestão da make e das unhas que eu vou fazer aqui hoje Que vai ser super fácil Então se você já quiser conferir esse tutorial de make e unhas Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo! gente, vamos começar esse vídeo, acredito que pela primeira vez na história do canal eu vou ensinar maquiagem e unha tudo no mesmo vídeo vou fazer o tutorial dessa maquiagem bem rapidinho, hoje eu quero fazer uma maquiagem coloridinha bem bonita e bem legal, mas também bem fácil né, não vou fazer nada demais então já tô preparando aqui a minha pele com primer glow da Nina Secrets Bom, primer aplicado pra base, eu vou de Boca Rosa Beauty, que é uma base que eu não usava já fazia um tempo mas dia de desses eu publiquei um vídeo aqui comparando várias bases de blogueiras, inclusive essa E hoje hoje eu quero usar, então vou aplicar a base da boca rosa Com a pele feita, vou usar um outro produto que eu também não uso já faz um tempo que é o corretivo da Natura Aquarela comprei novos recentemente, tinha esquecido do tanto que eu amava esse corretivo vou aplicando ele nos pontos que eu gostaria de iluminar no meu rosto chique, com a cobertura da pele perfeita vamos logo selar isso aqui tudo hoje eu vou misturar dois pós aqui na minha coleção tô usando um pouquinho do Ruby Rose Fills e do pó translúcido da Uni Makeup juntos tá? misturei aqui o meu rosto, vou tirar qualquer marquinha que já tenha dado no Corretiva na base e você lá. Então, gente, misturei os dois pozinhos, né? Tanto da Ruby Rose quanto da Uni e passei no meu rosto. Não fiz baking nem nada, só passei com a esponjinha mesmo até ele dar essa sumida, né? Até ficar mais uniforme. Vou agora fazer o contorno do meu rosto com o BT Contour, né? Que vocês sabem que eu adoro usar pra fazer contorno. A minha cor é a Brown Sugar. Vou tentar correr um pouquinho mais com a pele porque é o mais básico, né, gente? O que a gente vai mais mudar é no olho que vai ser mais coloridinho pra combinar com o Natal. Pra blush, vou usar o Bronze 47 da Natal. Que é um blush que eu gosto bastante eu, Inclusive vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno Que é esse maior e mais fofinho Essa make de hoje, gente, é super básica Super simples, tá? Eu já postei aqui no canal uma sugestão de make pro Natal Super glamurosa e tal Elaboradíssima Que foi um vídeo que eu ensinei só a make Esse aqui eu vou fazer uma coisa mais colorida, né? Que o outro olho foi neutro E essa aqui é bem mais simples e bem mais rápida E como nesse ano a maioria das pessoas Quer dizer, não sei a maioria das pessoas, né? Mas o interessante era que as pessoas passassem o Natal em casa Muita gente vai optar por uma make mais básica. Eu vou vir aqui numa bruma, tá? Tirar essa textura de pó do meu rosto. Olha só, a textura tá bem mais suave depois que a gente aplicou a bruma Vou aplicar um pouquinho de iluminador Esse aqui é o da Miss Rose, na cor 03, acredito eu Vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Macrilan, que ele é um pincel de pó e iluminador E eu amo porque ele tem as cerdinhas mais densas, deixa o efeito do iluminador mais bonito, na minha opinião W122, é o nome do pincel, pra quem quiser saber Vou intensificar um pouco essa iluminação que a gente fez com o iluminador solto da Ruby Rose, na cor Adorable Hoje eu não delimitei a minha maquiagem, né? Geralmente eu não encosto nada de maquiagem nas sobrancelhas, mas hoje, como eu fiz mais na pressa, eu vou só limpar, né, todo esse excesso de base e corretivo que tem aqui nas minhas sobrancelhas e já já eu volto. Beleza, gente, limpei as sobrancelhas e retoquei o corretivo aqui na pálpebra, né, pra gente poder começar a sombra. Vou vir essa paletinha de 18 cores da Ludurana nesse vermelho aqui da ponta, tá? Com um pincel relativamente pequeno e não tão fofo, porque eu quero começar depositando, tá? Quero espalhar essas sombra na hora da aplicação o menos possível, então vem no pincel menorzinho e agora vindo na BT Red Rose, eu vou pegar esse tom de vermelho aqui, que ele é mais acesinho num outro pincel, que esse sim é mais fofinho e eu vou esfumando as bordinhas do vermelho anterior que eu acabei de aplicar e agora, num pincel de esfumar bem fofão, mais do que o anterior, eu vou vir num laranja extremamente lavado. Eu vou pegar só um pouquinho, tá? Tem que ser um laranja fraquinho pra esse truque que eu vou fazer agora. Não pode ser um laranja muito forte, que nem esse aqui. Laranja mais fraquinho que você tiver e você usa. E eu vou me concentrando nas bordinhas e tal, esfumando esse tonzinho de vermelho mais aceso que eu usei por último. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas tá vendo tanto que essas bordinhas estão mais esfumadas e mais bonitas em comparação com a cor da minha pele Do que tava só com os dois tons de vermelho E não tá laranja a minha sombra, sabe? Você olha e você enxerga o vermelho Mas tem esse pouquinho de laranja pra ajudar a dar esse efeito Por fim, pra continuar dando essa sensação de continuidade Vou vir num blush Que é o mesmo que eu usei no restante do meu rosto E eu vou esfumando essas bordinhas aqui pra trás Só porque eu gosto desse esfumado mais alongado, tá? E com um pouquinho de pó compacto, vou pegar na esponjinha, só cortando essa lateralzinha aqui, porque eu gosto dessa linha mais óbvia, tá? Então eu vou aplicar aqui e vou deixar. Na linha inferior eu vou usar o verde, tá? Porque nesse verde bem escuro, da mesma paletinha da Lodurana, e eu vou marcando, seguindo o formato natural da linha do meu olho... Mas eu vou aplicando bem rente, tá? Não vou descendo essa sombra mais escura muito, não. E com essa marcação feita, né? Que eu tô parecendo um doido, gente. <risos> vou virar a sombrinha pra contemplar a natureza. Que é essa sombrinha verde da Manu Gavassi aqui. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal resenhando todas as mentes da Manu Gavassi, tá? Pra quem quiser assistir. E eu vou esfumando esse verde mais escuro com esse verdinho mais claro dela. Com um pouquinho de BT Multicover, eu vou cortar uma cut, tá? Nesse olho. Por isso que eu não preenchi o centrinho aqui dos meus olhos, né? E hoje eu quero fazer uma cut luz, tá certo? Só no centro Vou preencher a minha cut com essa sombra aqui Chamada Dates da paleta Qual é o nome dessa paletinha? Ready For, the Ruby Rose, tá certo? Essa sombrinha metálica e com o mesmo pincel sujinho daquele vermelho mais claro, que a gente começou a esfumar o vermelho mais escuro lá do início, eu vou só dando um acabamento aqui nas bordinhas, tá? Só pra ficar mais esfumadinho, nunca esfumando em cima, tá? Só nos lados. Se você quiser ficar com um efeito metálico, você pode, mas eu vou voltar na paletinha da Bruna Tavares e aplicar um pouquinho de glitter dourado. Só pra dar um efeito extra nesse olho, tá? Tá? Vou aplicar um pouquinho de iluminador dourado no ossinho da sobrancelha E só um pouquinho dessa sombrinha, asa de borboleta aqui da LALALU Premium. Ela é um verdinho bem claro e eu vou usar ela pra dar um pontinho de iluminação Aqui no cantinho interno, tá certo? Pra lápis, hoje eu não vou colocar nem vermelho nem verde Também não vou pro tradicional preto Eu vou aplicar esse marronzinho aqui da RK by Kiss Que é o Perfect Precision Eyeliner Que ele é nesse formatinho de lapiseira aqui, olha, que eu gosto bastante os olhos estão ficando bem bafo, né, gente? E também, não vou dizer que foi fácil, né? Mas também não foi um olho muito difícil de fazer. Vou fazer um delineado preto básico, corrente, a base dos cílios, só pra dar um acabamentinho nos cílios postiços e tal. Com o delineado feito, eu vou aplicar fora da câmera máscara de cílios e cílios postiços e já já eu volto. É isso, gente, colei os cílios. Pra gente finalizar essa make aqui, vamos fazer a boca. Vou usar o mesmo batom que eu usei na última maquiagem de Natal, que eu trouxe aqui pro canal, que é o vermelho hibisco da linha Secret, eu acho esse tom de vermelho muito bonito Porque ele é um vermelho, mas ele não é um vermelho tão aceso, sabe? E pra finalizar, eu vou aplicar esse gloss aqui da RK by Kiss na cor Love Que ele tem um fundinho avermelhado E basicamente, essa aqui é a maquiagem Vou ali arrumar meu cabelo e tal, enfim Que já já a gente vai começar as unhas, tá certo? Inclusive, meu mão tá suja de batom Auge, né, meninas? Então, vamos começar essas unhas. Hoje nós vamos fazer uma decoração bem baixinho, mas que também é super fácil. Gente, eu juro pra vocês que eu estou tentando fazer as coisas o mais fácil possível. Inclusive, eu ia fazer uma maquiagem bem mais simples, mas eu fui me animando e saiu assim, né? Auge, vou fazer uma unha aqui pra vocês, tá? Antes de começar, eu queria falar pra vocês quais bases eu estou usando nas minhas unhas, que isso eu já fiz há muitas horas atrás, inclusive antes de começar a gravar o vídeo. Como sempre, né? A minha basezinha da Impala, fortalecedora, que eu já indiquei várias vezes aqui no canal pra vocês. E por cima dela, eu tô usando essa base aqui que eu recebi há um tempo atrás, que é a Super Base Fortalecedora e Antimicótica da Rê Ramos, tá? Então é isso que eu tô usando nas minhas unhas. Uma camadinha de cada. E bora lá! Basicamente, a base das minhas unhas vão ser três esmaltes, né? Dois vermelhos e um branco. Os esmaltes que eu vou usar hoje vão ser o Love da Risqué, o Vamp da Verona e o branco da Impala. Eu vou começar com o Vamp da Verona nos meus dedos polegar e mindinho também, tá? Certo. Já o Love da Risqué eu vou aplicar nos meus dedos indicador e médio E o branquinho eu vou aplicar no único dedo que falta, né, que é o anelar Vou esperar essas camadinhas aqui assentarem pra eu poder fazer uma nova camada aqui em cima, né E intensificar a cobertura desses esmaltes Então é isso. Segunda camadinha em todos os esmaltes feitas. Eu vou limpar os cantinhos das minhas unhas. Provavelmente vou fazer uma terceira camadinha nesse esmalte branco aqui, tá? E aí eu volto pra gente poder continuar essa nail art. Então, gente, voltei. As minhas unhas já estão completamente com as camadinhas perfeitas e opacas, tá? Fiz duas camadas em todos os esmaltes, exceto o branco que eu fiz três, assim como eu falei pra vocês. Bom, agora eu vou vir no esmalte em glitter da Verona, que ele tem umas partículas vermelhas e brancas. Eu já usei ele num tutorial há muito tempo atrás, de dia dos namorados, mas eu fiquei com vontade de usar ele nessa esmaltação aqui de natal mas eu não vou aplicar em todas as unhas não tá? Só nas unhas em creme, então exceto as metálicas, vou aplicar em todas, nas duas vermelhas e nessas brancas aqui. Eu vou tentar aplicar esse glitter o mais distribuído possível, porque eu não quero fazer outra camada dele quero fazer apenas uma mesmo parece que ele só tem partículas vermelhas, né? mas quando eu colocar em cima do esmalte vermelho vocês vão ver que ele também tem partículas brancas. Olha só, gente, assim então as unhas, só pra dar um detalhezinho a mais não apliquei nas metálicas, porque elas já têm destaque por si só, né? Apliquei só nas creme mesmo, pra não ficar só o acabamento do esmalte em creme e ter alguma coisinha a mais, tá certo? Novamente, vou esperar essas camadinhas de esmalte aqui assentarem que eu ainda quero fazer um detalhe nesse dedo aqui a gente pintou a unha de branco. Beleza gente, o esmalte já assentou nessas unhas que eu mexi por último. Vou voltar no meu esmalte Love da Risqué e agora com a ajuda do pincel número 08 do kit de unhas da Macrilan eu vou desenhar um lacinho de presente sabe, nas minhas unhas. Vamos ver como é que isso vai acontecer, que nem eu sei, né, meninas? Acho que eu nunca desenhei um lacinho de presente nas minhas unhas, não, antes. <risos> Vamos ver se vai rolar. Vou fazer uma linha reta, ou o máximo que eu conseguir. E pra complementar da vertical, vou fazer outra na horizontal. Chique, né meninas? Temos a base desse lacinho Vamos fazer a outra com a mão esquerda, que vai ser um desafio maior ainda <risos> Que é a minha mão dominante a direita, né gente, o auge Ai gente, da primeira mão ficou perfeito, da segunda ficou meio torto Mas é um laço de presente embalado por alguém que não sabe embalar presente direito No caso, isso aqui seria um presente que eu embalaria, né, o auge E também já vou fazendo o lacinho, né gente Vou puxar aqui pra fora E umas cordinhas pra cá, né Ai, gente, auge, gostei. Vou fazer aqui na outra unha, que provavelmente vai ficar torto, auge. Eu quero fazer ao contrário, se eu fiz pra cá e pra cá, vou tentar fazer pra lá e pra cá. Nossa, gente, isso aqui vai sair tudo errado, porque eu não sei desenhar as coisas com essa mão. Eu vou voltar um pouquinho de esmalte branco e num outro pincel pra tentar dar uma corretida nesse que eu fiz muito torto, sabe? Esse laço que eu deixei ele um pouco exagerado. Não era minha intenção que fazendo correções, mas ser é o jeito, gente. E esse pincel que eu tô usando aqui é o 13, tá? Pra quem quiser saber. Chique, agora tá bem melhor do que tava antes, né? Que eu tinha feito com a minha outra mão, sem ser a minha mão dominante. E agora, o que faremos? Será que eu só passo um glitter dourado em cima desse presente? Se eu precisar gerar mais ainda, irei passar o glitter fio de ouro da Ludurana. Chega, gente! Já estamos com as unhas praticamente prontas Vou só esperar essas camadinhas aqui assentarem mais uma vez Antes da gente finalizar total essa manicure aqui Bom, com essa última camada já assentada, né? O que eu vou fazer agora é passar um extra brilho nas minhas unhas Só pra deixá-las mais bonitas e a esmaltação que a gente fez durante o vídeo Com uma camada extra glossy, sabe? Então, vamos lá! Então é isso, gente, esse aqui foi o resultado dessa esmaltação que eu fiz E com as unhas prontas, eu acredito que a gente já tá mais do que preparada pra o Natal, né Tanto com a maquiagem, quanto com essa unha que eu trouxe pra vocês Tentei deixar tudo mais ou menos fácil, tá Só uma das unhas tem um detalhe mais complicadinho e tal A maquiagem também eu tentei não complicar muito, né Só fazer mais dentro da temática E eu tô muito, muito satisfeito com o resultado do que eu ensinei pra vocês aqui hoje Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like like aí embaixo se você gostou de aprender essa maquiagem, se você gostou de aprender essas unhas já vai comentando aí também o que, que você achou, comente aí que eu quero ler tudo se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, aqui no canal tem vários tutoriais de maquiagem, tutoriais de unha tem vários bafos pra você conferir aqui, então já se inscreve, vai rolando aí pra você encontrar vários conteúdos que eu tenho certeza que você vai amar conteúdos não somente aqui, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok em arroba